Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz daquele que é o príncipe da paz, daquele que nos comissiona a dividir o evangelho, a pregar sua palavra até os confins da terra. Eu te convido a orar comigo. Senhor Deus e Pai, obrigada por nos trazer até aqui, por nos conduzir até aqui, e por nos permitir nos dar o privilégio de acessar a Tua Palavra, Tua Palavra que é viva e eficaz. Abre, Pai, esta noite o nosso entendimento, para que possamos processar o que Tu tens para nós hoje. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração em um coração ensinável. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor traz para nós essa noite as cartas de Paulo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Paulo com a igreja e com a igreja em Filipos, com os filipenses. Paulo começa uma história muito intensa com a igreja em Filipos. O apóstolo Paulo teve um relacionamento tão intenso porque na verdade... Ele tinha seus planos, ele e sua comitiva de irem para a Ásia e Bitínia. Mas o Espírito Santo mostrou para Paulo que eles deveriam ir para a Macedônia. Porque nessa região ainda não havia sido pregado o Evangelho. Filipos era uma grande cidade. Ela era da provín uma província romana, era uma colônia romana. Então nós vamos entender um pouquinho que relação e como começou essa relação de Paulo com a igreja em Filipos, nós vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 11 aliás, no 12 em diante, então diz Paulo, e dali a Filipos, cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Uma paradinha aqui, ele diz, nos escutava, dois pontos, e ele diz assim, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Que o Senhor abra o nosso coração esta noite para entender o que o Espírito tem para nós. Verso 15. Depois de ser batizada Lídia, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí ficai, e nos constrangeu a isso. Assim começa essa história de Paulo com a igreja de Filipos. Paulo diz assim na sua palavra, e ele faz muito bem quando diz: Sede meus imitadores. Ora, ele imitava simplesmente a Jesus, ele copiava Jesus, copiava Jesus no seu caráter, no seu comportamento os seus ensinamentos e eu pergunto para ti esta noite e tu a quem tu tens imitado a quem tu tens seguido os passos a quem tu tens te espelhado nas redes sociais para modelar para modelar a tua vida no propósito de que de acrescentar virtudes ao teu caráter ao teu coração a quem tu tens copiado a que passos tu tens seguido? Aqueles a quem tu tanto admiras, a ponto de desejar ser como eles, eles te representam? Ou são inimigos da cruz? Filipenses 3, 17 a 21. Paulo fala exatamente sobre os inimigos da cruz e eu te convido a ler comigo. Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós, pois muitos andam entre nós, na igreja, Paulo se refere à igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, ele dizia quando estava em Filipos e hoje na carta ele relembra isso aos filipenses. Eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto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 Todas as coisas. Sabe, eu também me peguei chorando uns dias atrás, porque eu me perguntei, eu me pergunto muitas vezes, por que muitas pessoas abandonam o Evangelho? E eu vejo isso com tristeza e vejo para as minhas amigas, amigas que eu trouxe para a igreja, vidas que eu alcancei, que o Senhor alcançou através de mim, com a Sua palavra e que um dia acessaram a verdade mas elas foram seduzidas por algo que as fez desviar do caminho quantas vezes eu desviei o meu olhar da cruz quantas vezes me deixei arrebatar por ilusões hoje agradeço a Deus por ter me resgatado por ter, por ter me dado o privilégio da sua intimidade Talvez eu pensei assim que essas minhas amigas que hoje estão afastadas, elas foram arrebatadas por frases de efeito, cheias de enganos. Assim como eu no passado. Talvez os inimigos da cruz as tenham feito se afastar. E hoje eu agradeço a Deus por ter levantado pessoas que oraram por mim, que choraram por mim. E que hoje eu me pego chorando por elas, pelas minhas amigas, intercedendo para que Deus faça exatamente com elas o que Ele fez comigo. Isso me entristece, porque eu olho para a igreja e eu olho e há inimigos da cruz. E quem sabe eu fui uma delas no passado. Onde eu levei pessoas através das minhas atitudes, do meu comportamento e que elas se afastaram. Então, eu, eu trago sobre mim esse questionamento e oro e choro pela vida delas. No verso 18, Paulo chora quando ele enxerga os inimigos da cruz dentro da igreja. E poderíamos chamá-los de quê? Eu te pergunto, de liberais, libertinos, infiltrados, enganados... Que adjetivos nós poderíamos dar aos inimigos da cruz? Muitas vezes pensamos que as perseguições à igreja são mais prejudiciais do que os inimigos da cruz. E isso é um engano, engano nosso. Porque os que nos perseguem, aqueles que se opõem a nós, tornam nossas raízes mais fortes, tornam a nossa fé fortalecida. Eles nos tornam, inabaláveis a perseguição não para e também não cala a igreja ela não cala a igreja do Senhor cantamos isso ontem no culto o coliseu não parou a igreja no verso 19 Paulo fala sobre destino nos fala assim o destino dos inimigos da cruz é de perdição ele fala assim o ventre, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Infâmia, infâmia que é igual a desonra, confusão. Por quê? Por que estão em confusão? Porque estão preocupados somente com as coisas terrenas. Na carta seguinte, interessante, de Colossenses, Paulo fala sobre as coisas terrenas. Vamos abrir Colossenses 3, 5, que nos diz o seguinte. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que, que, que, que é natureza terrena? Paulo nos fala aqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, que é paixão lasciva sensualidade, libidinagem, luxúria desejo maligno e avareza que tudo isso é idolatria mas essa é a nossa natureza sem Cristo a minha e a tua somos exatamente assim sem Cristo no verso 20 de Filipenses voltando a Filipenses Paulo nos diz assim pois a nossa pátria Olha que interessante, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por certo, eu gosto de que algumas versões, algumas versões de outras Bíblias, aqui fala na nossa Bíblia, pois a nossa pátria, tem uma outra versão que diz, pois certo, uma afirmação assim, contundente, pois certo a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. O que, que Paulo quer dizer realmente aqui? Que a nossa cidadania, a nossa cidadania ela vem dos céus. A palavra nos diz que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, mas nós insistimos em nos afeiçoar com as coisas terrenas. Voltando a Colossenses 3,5 que diz, para largarmos as coisas terrenas, largarmos, para deixarmos de ser os inimigos da cruz. E ao invés disso, nós o que nós fizemos? Muitas vezes, ao invés de aguardarmos diligentemente pelo Senhor, que virá e transformará o nosso corpo de humilhação num corpo de glória, igual a sua glória porque nele detém ele submete a ele todas as coisas tudo está sob seu domínio portanto amados não sejamos inimigos da cruz já te perguntou se tu tens te comportado como inimigo da cruz ou como amigo de Cristo eu me pergunto às vezes eu me assusto porque muitas vezes o nosso comportamento, ele nos coloca nessa situação de inimigos da cruz. Mas antes nós precisamos sujeitar veementemente e nos libertar das coisas terrenas, desses desejos da nossa carne. Nós devemos fugir dela, sabe por quê, irmãos? Para que a ira de Deus não venha sobre nós. Paulo diz em Filipenses 4:1 Ele diz: "Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor." Outras versões dizem assim: "Portanto, meus irmãos amados", ele diz, "eu estou com muita saudade de vocês. Vocês são a minha alegria e a minha recompensa, coroa, recompensa." Paulo tem o desenvolvimento da igreja de Filipenses, o, o que eles alcançaram como coroa, como presente, como recompensa dos céus. Ele diz, permanecei deste modo. Permanecei firmes no Senhor. Irmãos, nós devemos seguir exatamente, nos espelhar a Cristo. Mas também Paulo nos diz aqui, nos convida a segui-lo. Ele convida os filipenses a olhar para ele e imitá-lo, assim como ele imita Cristo. Nós precisamos imitar, aqui dentro ou lá fora, aqueles que caminham com Cristo. É disso que nós precisamos. Nós precisamos sim nos aconselhar com quem se aconselha com Cristo. Nós precisamos seguir Jesus. Imitá-lo e imitar aqueles que o seguem. Em Filipenses 4, 8 e 9, Paulo se despede. Na carta, ele vai terminando a carta aos Filipenses e ele nos dá umas, ele nos traz pérolas importantes quando ele diz assim: São Palavras não motivacionais, palavras verdadeiras, palavras que têm vida em si. E que se nós nos alimentarmos dessas palavras, nós não vamos desviar os nossos olhos da cruz. Nós não vamos nos ser considerados como inimigos da cruz. Porque dentro do corpo de Cristo tem inimigos da cruz, que murmuram, que vivem. Tudo isso, essa luxúria, a prostituição e não saem desses pecados e não largam esses pecados, eles convivem dentro da igreja. E quando isso é ativado dentro do corpo, o corpo sofre. Então Paulo tá ele sempre muito preocupado, ele sempre esteve muito preocupado com aquilo que pudesse contaminar a igreja de Filipos. Então ele sempre se preocupou em escrever, ele se preocupou aqui em escrever palavras vivas, palavras que, que vêm do trono de Deus e que possam, poderiam naquele momento sustentar a igreja e nos sustentam até hoje. Filipenses estão 4, 8 e 9 e diz assim, Paulo diz a igreja, finalmente irmãos,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 convosco. Amém? Que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, assim como aconteceu com Lídia, que ela atendeu, ela atendeu as coisas que Paulo falava naquele momento. E imediatamente essa palavra se tornou viva e ela foi batizada e toda a sua família foi batizada. A casa de Lídia veio a servir ao Senhor. Que nós possamos ouvir e atender prontamente a palavra que o Senhor nos, nos traz essa noite. Aonde, quando Ele nos diz para que não sejamos inimigos da cruz. Que sejamos amigos de Cristo. Irmãos, sigamos Jesus e também aqueles que o seguem. Graça e paz. Amém.